We'll be Olá pessoal, aqui é a Caroline E aqui é o Guilherme, tudo bem? Estamos de volta Isso aí, hoje é a terceira jornada E vocês vão começar hoje falando das ações né? Quem vendeu a ação, quem não vendeu Então vocês vão fazer esse registro né? Quem puder ajudar o professor a recolher Essas ações vendidas, esse dinheiro Então é importante esse primeiro momento ver quem vendeu Quem não vendeu, se você que não vendeu Mas acha que dá pra vender e eu sei que dá Vocês podem tentar, assim, outra pessoa Assim, né, às vezes Se vocês estão inseguros, olhar novamente como vender E tentar pra próxima jornada trazer essa ação vendida. Agora aquele outro que é mais tímido, olha, realmente não conseguir vender, você pode remanejar para um outro aluno que tem interesse, já tem alguém que possa comprar, tenha mais desenvoltura, às vezes quer vender, né? Então esse é o momento mesmo de vocês conversarem sobre as ações. É isso mesmo. Depois de receber as ações já vendidas, a gente vai trabalhar com os cálculos de alguns custos do programa. Vai ser um pouco pesado, mas vocês vão ver o quão importantes são esses cálculos para o futuro da mini empresa de vocês. Vocês vão conhecer alguns conceitos novos, como custos fixos, custos variáveis, custos de materiais direto, mas vocês vão ver que no final do programa isso vai ser muito importante para que vocês consigam saber quanto vocês têm que produzir e vender para conseguir ter um lucro bacana. Pois é, e aí depois disso vocês vão saber sobre o organograma de uma empresa. Como funciona uma empresa? Tem uma hierarquia, não tem? Então esse é o momento de vocês descobrirem, né, que tem um presidente, depois tem os diretores, os funcionários, né, tem aqueles funcionários de, de cada área. Então esse é o momento que vocês vão saber melhor sobre esse organograma da empresa. Exatamente. Depois de conhecer esse organograma, vocês vão começar a preparação para as eleições que vai acontecer na próxima jornada, a quarta jornada. No final do manual tem alguns formulários que os interessados em ser presidente, diretor de RH, diretor de finanças, diretor de produção ou diretor de marketing, devem preencher e entregar para o professor para que a eleição ocorra na semana que vem. Então, leiam bastante sobre as áreas, fiquem ligados que quem quiser Isso. ser diretor presidente tem Isso. que se candidatar. É E se preparar mesmo para a próxima jornada, vocês vão falar brevemente por que querem ser diretores, por exemplo. Né? Então é a hora de você mostrarem para o outro que é capaz, que é possível, que gosta da área, né? Então é preparar brevemente mesmo, acho que vai ser bem bacana. Com então certeza. é isso. É isso, pessoal. Semana que vem a gente volta com a quarta jornada. É então, tchau, tchau. tchau, tchau.